Valeu, voltei, falou Não tem nem como. Meu amigo, meu, esse daqui vai ser chato. Vai não, pensei que ia ser muito chato para passar, mas nem foi tanto assim. Vamos, então, vamos com calma esse daqui. É... Nossa, o que foi isso, velho? Eu pensei que eu tinha passado. Vai ver daqui já meu contador de mortes já foi pro pro limbo. Já já morreu o contador de mortes também os primeiros eram muito fácil eu morri várias vezes também tipo essa parte aí ó. burrice minimamente eu diria vamos abrir a porta Muito pior eu consigo pular entre eles? Consigo? Ah, então hum. <risos> Josefina, imploro que siga meu ritmo Estou gerenciando saber se abertura de classe aqui Não tenho tempo para ficar esperando as pernas enroladas Você realmente precisa me esperar eu Estou procurando a gente passar por aqui De seu cliente tem razão os negócios estão finalmente melhorando, Perde a paciência. Ah, claro, senhorita Josefina. Minha senhora, desculpa, desculpas, passei dos limites. Senta à vontade para explorar como quiser. Ah, que maravilha! Ai, meu amor. Chegamos nessa parte. parte boa, parte boa. Hotel Gutierrez. <risos> Papel velho se destaca dentro. Atenção, funcionários. O meu triste dever é informá-los que o hotel de fechará por um tempo determinado. Depois dessa temporada, de minhas circunstâncias, fogem do meu controle. Foi uma rota trabalhada ao lado de, de vocês de uma forma insensável, garantindo que nossos hospitais tivéssemos uma experiência mais agradável e memorável do possível. Escreva este aviso com o um coração pesado. Este hotel se tornou minha casa, seus funcionários e hóspedes e minha família. Eu vou sentir muito saudável, senhor Chico. Senhor Chica, né? O oh, hotel um negócio aqui, há. Não, não eu até jogaria, mas não dá. Não. Sem tempo, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos por esse objetivo. Ah, só eu gosto fora do controle. Quando isso aconteceu? Não sei de onde começou. Senhora tio, você cuida do hotel inteiro sozinho. Você tá certo, senhor José Eu nunca vou conseguir arrumar toda essa bagunça sozinha. Não há esperança. Foi o que você quiser? Respire, meu Respire. É só uma partidinha de domingo. Bom, tá próximo mais. Mas eu posso ajudar. Você é muito gentil. Mas eu nem tentaria. É uma causa perdida. Safadeza, senhor Tio. É check-se. Como falam, tira banho, tinha morto. Esse negócio é muito divertido que quando você vai limpando as fases vão ficando mais difíceis. Olha o coração ali, ó. Nossa! Não sei o que vai ter aqui. Mas eu espero que seja um negócio que a gente gosta, né? A gente gosta é morango. A gente gosta de morango. Esse mesmo. É o bom. Meu, será que eu perdi algum morango? Meu, eu não sei se eu perdi algum morango mas... Limpar mais um, limpar mais um Ainda também comecei a limpar Eu sinto uma leveza no meu... Espírito, esse pensamento... Esse é o poder do pensamento positivo. Ah, verdade. Eu arrumei um pouco da balança para o senhor. Ah, sim. Obrigado, senhora Josefina. Mas, por favor, relaxe e deixe os funcionários até que o eu diz. Seu todo, você está perdendo ela. Só eu não quero gastar tempo deles fazendo faxina. O senhor está bem? Sim, claro. Achei a mulher até já visitou. Você não vai ver. Como eu deixei meus problemas? Se a é assim... Meu, eu sei como pega o coração desse mapa Mas eu não sei se agora Meu, não sei se agora ou depois Nossa Isso, deu o um jump mais estranho No. Nossa, o negócio me pegou no ar Morangos Nossa. beleza tranquilidade tranquilidade estou na tranquilidade calma calma calma tranquilidade aqui ó é como é como falam respira e vai também, é meio difícil viver sem respirar, mas a gente, a gente não discute esse negócio aí porque é tudo uma ilusão, né? E é claro, sou terraplanista, mentira, mas até é plana, é claro. Meu, como que eu vou fazer isso? Eu tenho que fazer, tem que saltar pra poder ter um. Ai, velho, logo no negócio que eu. Nossa, eu cobri o negócio inteiro. Não é possível Eu por um minuto pensei que ia dar errado E agora Se daqui não for o último eu vou por baixo E a gente finaliza O coração Acertei certinho Adeus senhor Utiha. E aí senhor Tira? Já está bem melhor assim Pode me mostrar a saída agora Mas senhora refina Você nem aproveitou a habilidade de luta do parece Quando eu falar mais quando você tiver terminado Tô muito culpado Não respeito nada hoje em dia De nada sensas É, esse meu aqui. Até você está as aqui também. Josefina, estou tão feliz em ver você agora. Eu adoro as histórias de terror, mas isso está real demais. Você falou que o senhor tira. realmente acho que ele precisa de ajuda. Você acha? Ele é um velho bizarro, sem noção. Aposto que ele está arrumando um canto para esconder nossos corpos agora mesmo. Vou sair desse... Por esse duto, está vindo ar frio de fora. Vem! senhor o eu tenho problemas, mas acho que eu não queria nos machucar, acho que. É, Sério, essa é bagunça. Quero ajudar. Você é muito gentil, mas isso é perigoso. Hotelzinho, a gente precisa sair daqui. Chama um especialista em vacinação. A gente precisa preparar para lidar com isso. Acho que eu consigo entender. Vai indo, eu te alcanço depois. Claro, você é sem mais mais que a minha irmã. Eu que isso era impossível. Te cuida. Valeu, Theo. Vejo você lá fora. Vai, Theozinho. Tá. Meu amigo, vai ser difícil Tô ruim Meu, tô muito ruim, tá em crise Aí, beleza Meu Morangos são preciosos. A gente não perde nenhum. Mentira, a gente perde mais. Vai menos. A gente, a gente quer morango. Nossa, ai, que tristeza. Eu não quero usar o Dash aqui. Aí, consegui. Ai, não. Eu não eu consegui não usar o Dash aí. Eu gasto a oportunidade. Véi. Boa! Consegui! Tá, eu preciso limpar e ir pra onde eu esqueci. É pra cá? É... Meu, pra que lado eu vou? Eu não faço ideia. Vamos pra cima primeiro. Vamos pra cima aqui. É o que me parece mais plausível. No momento. Calma Era bait Ó Tem que se ligar no lento É muito simples Olha isso Eu falo um negócio Eu não consigo fazer Que beleza, hein Consegui o coração uh. Meu, eu pensei que eu tinha esquecido como faz pra pegar o coração. Mas eu consegui, consegui o coração. Tá ah, bom, eu tenho que estar preso agora. Vamos pegar a chave. Conversar com o senhor Xirra E aí, está você? Você gostou de ficar sumindo, né? Foi difícil, mas consegui organizar tudo pro senhor verdade, oferece uma eterna gratidão à senhora. A senhora ajuda, a senhora Josefina Logicamente, a A bagunça sob controle Ah, sim, claro Que humilhante Você deve estar ansiosa pra ver seu quarto É só subir o elevador e seguir até o fim do corredor Tá bom Fazer o quê? Vamos virar tal suíte. Parece ótima. Essa é só última chance, tira. Não, não, fracasse cá agora. Valeu, né, senhora tira? Sabia que tinha alguma coisa aqui, velho. Eu tava com medo de cair. Oh, pensei que fosse algo do outro lado, mas não era. Eu vou por baixo aqui. Uou. Episódio especial, acabou Falou pra vocês